É, boa noite novamente, bem-vindos à segunda aula é, ao vivo do nosso curso de Jornalismo de Dados para Coberturas Locais. É, para quem não participou da, da primeira aula, bom, eu sou o Juan Torres, né, sou coordenador do curso. É, e a gente, hoje a gente está com, com a Cecília, né? que foi a, a responsável pela instrução a, do segundo módulo, a Cecília do Lago. Ela trabalha na é, tá na do Brasil hoje tem ampla experiência com coberturas de eleição, é, né, de jornalismo de dados com eleições, para eleições. Então, espero que vocês tenham curtido os vídeos, tenham conseguido é, acompanhar as aulas, né, que estejam aí a par da nossa, no ritmo, conseguindo acompanhar o ritmo aí do curso. É, só relembrando as regras, a gente é, vai deixar as, as perguntas, vocês podem ir colocando as perguntas, à medida que a aula for rolando. É, tanto das aulas que já estavam gravadas, quanto do que a Cecília vai apresentar hoje. É, Podem ir colocando no chat, por favor. É, eu vou pedir para todo mundo ficar com com o microfone no mudo mesmo. E, e aí, depois que a Cecília a Cecília vai começar resolvendo o desafio da semana, né que ela deixou aí para vocês, para quem conseguiu acompanhar as aulas e, e, e fazer os exercícios e o quiz, depois o desafio. Então, ela vai começar por esse desafio. E depois a gente, a gente, enfim, fica à vontade para fazer as perguntas, a gente passa as perguntas para ela e ela vai responder. Bom, boa aula a todos. Cecília, é, obrigado mais uma vez por, por aceitar o convite de participar do curso. É, foi ótimo, né? Enfim, eu sou suspeito, mas o conteúdo estava sensacional. Então, é, vou passando aí para você tocar a sua aula ao vivo. Obrigado. Olá, pessoal. Tá, tá todo mundo aí olá, olá pessoal tudo bem é um estamos ouvindo muitas pessoas na sala não tem um já então pessoal é, eu enviei um desafio que não é fácil eu mesma tive um bom trabalho para para recuprir ele é, é, é novamente acabei fazendo fora do goshi dessa vez a gente vai fazer dentro do goshi é, imagino que todo mundo talvez tenha que ter usado uma outra ferramenta para fazer as filtragens, porque o estado de Minas Gerais, que eu sugeri, é um estado bastante grande e tem uma prestação de contas que dá uma, um número grande aí na sua tabela. É, acho que era um desafio que ele está ele tá, ele colocado em três pilares. Ou seja, ele é um ele é um desafio para o aluno em, em, em três pilares. Um, a capacidade computacional, da quantidade de informação que você tem que filtrar. Segundo, uma parte conceitual, em que tudo depende do... Aqui tem uma pessoa falando que travou no, no LibreOffice. Tudo, tudo bem, a gente vai dar um jeito de resolver isso. E não vai ser pelo LibreOffice, é, é libre que não adianta a gente ficar batendo cabeça com uma uma planilha que não abre, enfim. Então, assim, a, a prim... retomando, a primeira parte, ele era um, um desafio na quantidade de informação, ou seja, um desafio pelo volume. Segundo, ele era um desafio conceitual. Você precisa cruzar duas bases diferentes e, elas, e você precisa saber bem o que você está buscando e criar um índice próprio para conseguir achar as tais das candidaturas laranjáveis. Eu não vou usar o termo laranja agora eu vou, eu vou falar isso várias vezes, que a gente não pode acusar uma pessoa só pelo que a gente está encontrando numa cruzação, num, num cruzamento como esse, na, na base de dados do, do, do, do TSE. O fato, de ter um, o fato de uma pessoa ter recebido 250 mil reais de fundo eleitoral público e não ter, ter tido menos de 10 votos, por mais que seja muito suspeito isso é um indício para fazer a matéria, é, e já vale uma matéria, não é o suficiente para acusar. Você precisa de uma outra etapa de jornalismo mais tradicional para conseguir cravar que essa pessoa é uma candidatura laranja. Tá? Então, a gente vai chamar essas pessoas de laranjáveis ou são as pessoas fortemente laranjáveis, o que já é uma grande ajuda para o jornalismo. E aí você, você já diminui o tamanho do, do palheiro para conseguir o que você o que você precisa e o terceiro pilar do desafio é você digamos essas, essas as escolhas dos critérios Porque existem ou seja é uma segunda etapa conceitual você, você pode criar vários índices diferentes para determinar quem são os, os laranjáveis e você vai ter que fazer algumas escolhas editoriais aí a gente vai a gente, a gente vai topar é, topar com elas lá é, é, é, já já. Então, então é, vamos começar bem do zero mesmo. Eu só vou pular a parte do download na página dos, do repositório de dados eleitorais. Eu espero que todo mundo já tenha conseguido baixar coisas lá. Então, eu só vou mostrar a página para vocês. Repositório de dados eleitorais. Ah! Há uma, uma quarto pilar de desafio nesse, nesse exercício, que é o seguinte: é o de você achar a informação na base que você precisa. Você tem que to, tomar essa decisão. É, a resposta: bom, eu já vou dar algumas respostas para o desafio. Aqui, você tem que ir na aba de candidatos, baixar os candidatos de 2018. Ok? Aí você vai fazer um download. Ah, ah vocês estão com a, a tela. A tela compartilhada? Eu ia... Não. não. Não. É, eu estava na minha isso. cabeça que vocês estavam enxergando a minha tela, peraí. É porque eu tinha compartilhado antes? Uh... Eu não... O meu computador não está no... Peraí, zo... Onde que estão os meus... Aqui. Share screen. Pronto, acho que agora vocês vão conseguir enxergar a minha tela. Estamos Sim. vendo já, Cecília. Isso. Aí, enfim, eu vou, eu vou mostrar aqui onde é o download. Né? Imagino que essa parte seja fácil para todo mundo. Aqui, 2018, ba baixar os candidatos, ok. Já, já vai ter baixado. E aí que você tem que ir no Prestação de Contas Eleitorais, 2018, e baixar a Prestação de conta dos Candidatos. Aqui. É esse linkzinho aqui. Acho que está todo mundo vendo meu mouse passando aqui. Beleza. E aí, você vai ter uma pastinha. Você vai, você vai baixar a prestação de 2018. Muito bem. E dentro dela, você vai encontrar a prestação de contas de divididas em quatro tipos de tabelas para cada estado. Você vai, você vai ver uma lista enorme. Ah, mas eu vou aqui direto no Minas Gerais e vai dar certo. Não, não vai dar certo. Ele não vai abrir os, os, os 138MD e você tem que escolher o que você vai abrir. A gente está procurando. O critério que a gente vai usar aqui nessa resposta do desafio para poder achar os candidatos laranjáveis são aqueles que estão, que recebem muito dinheiro público e tem pouco voto. Então, a gente precisa pegar, a gente precisa cruzar os candidatos aqui de... A gente não quer as despesas, então não adianta você errar nessa aqui, nessa tabela, porque um, porque ela não vai abrir, dois, porque é a tabela errada. Então, despesas, despesas, a gente quer as receitas desses caras. Por quê? Porque é na tabela de receitas que ele recebe o dinheiro do fundão eleitoral. Então, vamos lá. Uh, receitas, candidatos, é isso que a gente quer. Porque a gente não vai abrir de todos... Porque é muito grande essa tabela. A gente vai abrir o de Minas Gerais e já vai, já vai ser bem difícil de abrir, na verdade. Então, receitas candidatos do 2018 MG. Então, é essa que a gente vai abrir aqui. Arquivo, importar. Receitas, receitas candidatos, receitas candidatos 2018, Minas Gerais, aqui. 23 MB. É uma tabela bem grande. Dependendo de como for a velocidade do computador, não sei, acho que é mais um limite do JavaScript do próprio Google. Mas aqui parece que ele abriu. Eu vou colocar o ponto e vírgula como diferenciador, colocar não, e vou colocar... Substituir página atual. Talvez ele até trave aqui. Mas vamos torcer para ele não travar. Se não, a gente vai ter que usar um estado menor para fazer esse exemplo. Ué, vamos lá. Aqui. Parece que ele vai conseguir. Parece que ele vai conseguir, sim. Ele só está engasgado. Bom, então o que eu esperava de vocês nesse desafio hiper difícil? Fazer uma lista com os candidatos. Pegar a votação desses candidatos. Depois pegar a quantidade de fundo eleitoral que eles receberam. Cruzar essas três, essas três coisas que eu listei. E aí criar um índice. Opa! e criar um índice em que você divide o custo-voto, ou seja, é um, um índice chamado custo-voto. Que é o custo de dinheiro público para cada voto. Os candidatos mais laranjáveis são os candidatos com maior pontuação nesse índice. Entendeu? Então, é, essa é a coluna vertebral geral do nosso... Do nosso, do nosso levantamento. Essa tabela aqui é muito grande. Ela é bem difícil de, de mexer nela. Mas aqui você vê um monte de, de colunas. Data, receita, valor, receita, etc. Deputado é, federal, muito bem. A gente vai ter que dar uma filtrada nisso daqui. tá Isso daqui é, um, é muito grande. A gente pode... Está bem lento mesmo. É que Minas Gerais também é um estado muito grande. Com muitos candidatos. Mas vamos fazer aqui uma tabela dinâmica. A gente vai ter que fazer tabelas dinâmicas e tabelas dinâmicas. Hein? Aqui tem a, é, a gente vai ter que secar isso aqui para cada candidato. Mas primeiro, antes disso, a gente precisa transformar esse, esse, aqui, esse, esse valor receita em número. Então, eu acho que aqui ele tá como texto. Então vamos colocar aqui valor receita em número, número. Acho que ele vai entender. Entendeu? Então, o que, que eu fiz aqui? Eu peguei e mudei o formato dele, tá? Eu mudei o formato para número. Deixa eu, eu congelar a primeira... A primeira linha. Muito bem. Então, eu quero todos os candidatos. Vou ter que fazer um filtro monstruoso aqui. Aí, então, a gente, vai, a gente vai fazer aqui uma tabela dinâmica. Eu, eu quero saber a quantidade de valor recebido por esse cara vindo do partido dele ou do, ou do fundo eleitoral. Então, vamos criar uma nova página, uma tabela dinâmica. Eu quero saber um. Aqui tem as despesas de todos os candidatos empilhados. Então é por isso que esse arquivo é enorme e horrendo. A gente só quer tudo de fundo eleitoral que aquele candidato recebeu sozinho. Eu não quero saber se, é, se aquele pagamento é de é de uma semana, é da outra. Então então tem aquela informação ali está muito granulada. Então a gente vai, a gente está fazendo agora uma agregação. Então a gente vai colocar aqui é, linhas, as linhas que a gente quer é o nome dos candidatos. Então a gente vai ter que colocar o nome do candidato, o sequencial do candidato, acho que o número, o número o, a sigla do partido. Se bem que os filtros é melhor aplicar antes. Hum, tá aparecendo assim. Um candidato. Não, não. A gente vai ter que bom, fazer o filtro antes. Porque senão ele vai ficar muito lento. Eu não vou conseguir mostrar para vocês. O que eu quero mostrar. Então aqui a gente vai colocar um filtro. Ah, tá muito bem. Ixi, travou o meu computador. Meu Deus. Só uma pergunta aqui: esse filtro dá para fazer Oi? na tabela dinâmica? Esse filtro dá para fazer na tabela dinâmica, assim. Só que eu sempre, eu tenho uma intuição para mim de que o filtro da tabela dinâmica é sempre mais lento. Aí por ah, isso que, que eu optei para vir para cá, mas ele tá incrivelmente lento assim mesmo. Ele, olha, ele, ele nem tá dando a opção de filtro. Ele tá bem travado. É, talvez, como, como é uma coisa mais conceitual, é, você acha que vale a pena pegar um Estado menor? Olha, acho que vale a pena pegar um Estado menor. Só, só, só que aí as pessoas que fizeram de Minas Gerais não vão saber. Mas, espera aí. É, é, vamos deletar esse aqui. Ah, o que a gente vamos... pode fazer é... Depois você deixa o gabarito para quem tiver feito de Minas Gerais. A gente coloca lá uhum. na aula depois do gabarito. É, o... o que você o... achou. Uhum. Ah, ele não está. Nossa, não consigo. Não estou conseguindo fazer nada. É, é, vamos criar uma outra aqui. Quanto aquela, a gente deixa para lá. É, pega um estado menorzinho? É, um estado bem pequeno. Um estado. Acho que a Roraima é o menor. Com menos candidato. Deixa eu aproveitar enquanto você vai preparando aí de Roraima e já entrar com uma pergunta aqui da Luísa. Pergunta Olá, dela é bem legal. Lu. Ela quer saber se é, se tem como fazer esse mapa de esse mapa que, que, que você fez por estado, né? Assim, do, das votações dos municípios. É, ela quer saber se dá para fazer no nível do bairro, dentro do município dela, ela queria pegar tipo, cada urna e Sim, cada eu, bairro e ver a votação quer. por bairro. Então, o TSE, é, ele não está preocupado em fazer os disponibilizar os dados nesse nível de desagregação para a gente, porque para eles o que importa para o resultado, eles soltam o dado conforme tal o resultado, o que importa para o resultado, então assim, o, o, o menor nível que importa para o TSE é o nível do município, porque é onde se elege o menor, o menor cargo. Fora isso, obviamente que o TSE sabe de onde cada voto veio, de qual urna e de qual local de votação. Mas esse dado hiperdesagregado, a gente consegue por fora de outros jeitos, pedindo diretamente para o TSE, dizendo que é pesquisador, dizendo que é jornalista. Então, isso dá um trabalho muito grande e precisa de uma capacidade de computação também muito grande. Porque para receber esse filtro, então, por exemplo, ela quer fazer da cidade dela. Acho que até é um pouco mais fácil. É mais negócio você entrar em contato com o TRE do Estado e pedir os locais de votação da sua cidade só. Aí eles, provavelmente eles vão ter, eles vão dar a lista para você e você tem que lembrar de pedir o endereço e de pedir a latitude e longitude desses locais. E aí, com esses locais na mão, você vai conseguir associar esses locais a todas as urnas. Ah, você tem que lembrar de pedir para o TSE também? associação de todas as urnas com seus locais de votação. O que o PSA vai mandar para você? Ele vai mandar a lista dos locais de votação e uma outra lista com o, o número e endereço do local de votação e a sequência das, das urnas que aquele local de votação pertence. As, as urnas a quais pertencem aquele local de votação. O... Só que aí ele vai te dar Na mesma linha várias urnas O formato dessa tabela não é tidy ou seja, não é Dado arrumado que você vai ter que associar cada um dos, dos números Ele vai colocar é, é Dentro de uma célula para você A urna 300, 301, 302 303 E cada urna E, e cada número de urna dessa Tem associada a ela a votação de um candidato A, B ou C. Então, essa, essa tabela que o TSE vai te mandar, ela não está em formato page. Você tem que ter, na verdade, um registro de urna para cada local de votação. Então, o local de votação tem que aparecer múltiplas vezes e a urna, ela tem que aparecer sozinha na linha dela. O TSE vai te dar uma tabela em que as urnas ficam sequenciadas numa única célula, com o local de votação aparecendo sozinho. É, eu não sei fazer esse corte em uma planilha. É muito complicado de fazer. Eu sei fazer isso num, num, num software de programação. Esse é o seu primeiro grande obstáculo. Não, quer dizer, o primeiro grande obstáculo é você conseguir o dado desagregado. E às vezes o TSE vai enrolar. Hoje eles estão mais abertos, eles estão fazendo mais... Mas geolocalização localização e, e, e vão te dar. Esse é o primeiro grande desafio. O segundo grande desafio é esse que eu falei. Você vai receber uma, uma tabela que não é tarde, você vai ter que arrumar ela de um jeito até que nem eu sei fazer isso no, no Excel e nem sei se dá. Eu, eu, eu sei fazer isso no R, que é esse, esse programinha azul aqui, esse ícone azul que vocês estão vendo. Mas uh nossa, tá, tá mesmo travado aqui. É, mas o Isso tem uma série de desafios Para você conseguir O voto por área das, por, por bairro da, da, da sua cidade Depois que você tiver isso Você tiver superado esses dois obstáculos Você vai ter as suas urnas Com seus votinhos Associado ao local de votação dela E aí você vai ter que fazer Agora uma outra tabela dinâmica Associando essas urnas os votos Dessas urnas sumarizados com cada local de votação. Aí sim você vai ter os, os votos para cada local de, de votação. Ufa, você chegou na tabela que você queria. É... Aí, uma vez que você tem a tabela que você queria, é aí que vai chegar os desafios mais difíceis ainda. Por quê? Porque o local de votação ele é um ponto no seu mapa. Acho que com isso você já consegue fazer um mapa de pontos no carto. Ou um mapa de pontos no próprio no próprio forest isso já, já já seria o suficiente mas o ideal seria que você transformasse cada local de votação numa área mas aí já é uma outra complexidade que envolve um algoritmo que vai deter que vai dividir o território por uma área de acordo com a posição do ponto para você ter uma espécie de área de cobertura daquele local de votação isso é bem complexo eu não sei fazer isso eu assinei essa matéria mas quem fez essa parte foi o Rodrigo Menegatti, lá quando eu estava no Estadão ainda. Mas, antes dessa etapa, que é super complexa, já está ali no, no limite do que é possível no jornalismo de dados no Brasil, você, chegando a essa tabela em que você tem os votos de cada candidato por local de votação, aí sim você consegue fazer o seu mapa de pontos no, no fog Respondi a pergunta? Desculpa, mas é bem, é bem complicado mesmo você contornar essa, essa, essa coisa do TSE de não entregar todos os dados já prontos. É, vamos voltar aqui para o nosso piloto. Respondeu sofrido. sim, Cecília. Acho que a Luísa já até lamentou aqui no, no, no chat. É, é... O céu não é perto, viu, pessoal? Eu, é... Enquanto você está montando aí, puxando o Roraima, eu vou... Inclui a pergunta do Felipe. O Felipe está perguntando que linguagem de programação você usa mais, CR. R. E eu vou é. aproveitar, pessoal, vou dar um recado aqui para quem, é, por exemplo, quiser fazer o exercício de minas e tal, ou, ou tabelas mais complexas, esse filtro que às vezes o Google Sheets não segura, é, ou mesmo às vezes softwares que você usa na sua máquina né, é, também não seguram, porque são, muito, são tabelas muito grandes. Dá para fazer é, esses filtros e trabalhar esses dados primeiro no SQL. Que é algo que. É é, para quem não. É, para quem, é, é. quem não. Mas é que a gente ainda não deu, Cecília. SQL ah, quem não trabalhou. É, é, é, é por isso que eu tinha na, na minha cabeça que eu não podia usar o SQL. É, a gente vai. É Sim. no próximo módulo. Sim, pessoal, às vezes até demora vocês <risos> fazerem o meu desafio depois do próximo módulo. <risos> Bom, ele conseguiu abrir aqui. Ah, termina aí de falar. Não, é isso. Aí é só responder a pergunta do Felipe, de linguagem de programação. Isso, eu uso a programação R para fazer essas coisas que, às vezes, eu eu já tô muito acostumada também a pensar também. Então, hoje em dia, eu penso no problema, como eu resolveria ele no R, e agora e aí eu eu adapto para resolver em planilha. Mas, claro que... A maior parte da minha, do, do período que eu, eu trabalhei como jornalista de dados, eu uso muito o Google Sheets o tempo todo. Inclusive, usei hoje para fechar uma matéria. E 90% das, das reportagens de dados, a gente fecha com o Google Sheets. Mas to, é, toda vez que você quer fazer alguma coisa mais complexa ou você quer deixar um, a, a coisa ainda mais, ainda mais precisa, eu faço no R. Ou que exige algum tipo de filtro. Então, por exemplo, hoje eu estava fazendo uma matéria sobre os candidatos que usam apelidos relacionados à saúde na na, na candidatura de, é, desse ano. E essa, e essa matéria eu sabia que eu não ia conseguir fazer por, por, por planilha. Eu tive que usar expressões regulares, que é um, um tipo de linguagem de filtro de texto, dentro da linguagem R para conseguir achar todos os candidatos que tinham no, no, no, no, no sobrenome uma lista de palavras. Essas palavras eram, no, no sobrenome não, nos, no, nos nomes de urna, que eram da, do SUS, da UBS, da saúde, do enfermeiro, enfermeira, é, do doutor, doutora, aí depois fazer um outro filtro para tirar os advogados, porque tem muito advogado no Brasil que se apresenta como doutor, doutora. Tudo isso para conseguir descobrir do grande grupo de candidatos do Brasil quais estão ligados de alguma forma à área da saúde. Vamos voltando aqui para o nosso, para Roraima. Então, a Roraima ela tem um volume menor. Eu já, já percebo aqui pela própria você sente a tabela, né? Ela, ela se mexe até mais ágil com um com, com estado mais, um estado me, é, é, é menorzinho, com menos candidatos. Ele já ele já vai aparecer o filtro aqui e a gente vai tirar os. Oi? Alô? Alô? Não pode seguir, acho que foi algum microfone que abriu acidentalmente. Pronto, ele fez um filtro. Então olhando aqui as tabelas, você vai, a gente precisa achar onde estão os nossos os nossos recursos. Então a gente vê que está tendo aqui uma descrição de origem do nosso dinheiro, tem descrição da origem da receita. Opa, DS é Fonte receita. Então, de todas aquelas receitas de todos os candidatos da Roraima, da Roraima, quer dizer, a gente tem aqui outros recursos, outros recursos, fundo partidário e fundo especial. Esse é o fundo especial, ou seja, esse cara que a gente quer. Então a gente quer saber se o candidato está recebendo dinheiro público. Então a gente tira outros recursos, e outros recursos é doação, crowdfunding, dinheiro do parente, etc. Caixa, não, caixa 2 não, aqui é só caixa 1. Um. Ok, é fundo especial e fundo partidário. Então, eu vou filtrar. Então, eu só estou olhando aqui uma lista agora só, só com os fundos. Os, os fundos... Ou seja, dinheiro público. Estou incluindo ali o fundo especial e o fundo partidário. tá Então, aqui a gente vai, a gente vai mudar né, o valor receita para ele ser um número. O um número. E acho que todo o resto não importa aqui pra gente. É tudo... Aqui é receitas, né? Então, o nome partido, o documento, receita, etc. Essa coluna a gente pode excluir. Não, não tem um dó de excluir, não, porque primeiro que a gente tem o backup desses dados, e segundo, porque eles estão mais é, fazendo um volume aqui. Então, eles estão fazendo um, um, um certo volume aqui. Então, deixando a nossa tabela lenta. Então a gente vai. A gente vai apagar algumas colunas aqui. Para a gente a gente se, é, se livrar, né, de umas... Opa, presta atenção. a gente se, se livrar um pouco desse peso aqui. Acho que vai ficar até mais fácil. E senador, deputado... É, vamos pegar só um, uma certa quantidade de, de cargos, tá? Só o deputado federal. Código CMTJ. Nome do candidato. O, o, o, o que mais que vocês acham que a gente pode apagar aqui? O nome do partido pode apagar. O número do partido também pode apagar. O número do CPF do vice, ninguém quer saber disso. O nome do candidato. Código de fonte. Código de origem. Ó, você observa aqui que eles recebem de recursos de outros candidatos também. Então, existe toda uma, uma circulação desse dinheiro indo para lá e voltando entre eles. Então, é aí que surgem, as, é aí que atuam as candidaturas laranjas. Certo? Mas aqui a gente está fazendo uma busca um pouco mais simples. Então, mas, mas se você quiser fazer uma reportagem, eu sugiro que você discricione entre os recursos de outros candidatos e recursos de partido político. Por quê? Porque as candidatas laranjas que a gente sabe que existem nos em Minas Gerais, elas pegavam, recebiam dinheiro e repassavam para outros candidatos. Então, as, a gente até pode... Seria uma matéria muito mais complexa de se executar, mas também mais rica em termos de informação. É você pegar esse rastro mas, primeiro de tudo, você tem que achar o grupo de candidatas que são laranjáveis e, a partir daí, no detalhamento, você ir atrás de onde, para quem elas estão distribuindo esse dinheiro. Quais são as candidaturas de homens que elas estão distribuindo esse dinheiro. Essa é uma matéria bem legal de fazer, de fazer e eu acredito que ainda tem muito suco para se tirar desse tema. A gente só quer recurso financeiro, tá, pessoal? Porque esse estimável aqui é tipo é, adesivo, uma espécie de... Acho que é, é serviços entre eles, etc. O, é o financeiro que a gente quer, que é a, a grana que entra no caixa mesmo da campanha. Então, ó, a gente já está aplicando vários filtros aqui. Código da espécie, da receita. Ó, é tudo cheque, transferência, dinheiro... Atividades blá, blá, blá. Então, eu vou apagar isso aqui também. A gente já está chegando a uma tabela bem razoável. Nome do município. Não, a gente não quer isso agora. Código do município. Código do doador. Esfera. Aqui também. É... Seria importante, se a gente for fazer uma uma, uma matéria mais rica, mas essa daqui não precisa. E também eles, como em 2018 havia coligações proporcionais valendo, esse dinheiro ele também passava de um partido para o outro entre as campanhas de mesma coligação. Então, sim, é meio chato essa parte. Tá, então, a gente já tem... Código de esfera? O que, que é isso? Vamos tirar esse código de esfera do doador. A gente vai... Bom, existem muitas colunas redundantes que só servem para fazer o nosso, o nosso levantamento ficar mais demorado de ser executado. Mas a gente vai ter que apagar tudo isso. O doador também não importa nesse caso. O que importa é a doação final. Ô, Cecília, só uma coisa. Eu, te, eu tava testando aqui, eu acho que o filtro você vai ter que refazer na tabela dinâmica depois, viu? Só para dar essa dica. Que filtro? Que isso, esses filtros que você tá aplicando aí, eu acho que na tabela dinâmica ele Sim. não considera, eu né? Eu teria que refazer, ele não considera. É. Mas eu vou mostrar aqui para vocês o que, que a gente faz nesse caso. Ah, beleza. CNPJ, prestador de contas. Não, a gente não precisa do prestador de contas. Nossa, essa parte é muito chata, gente. Mas é isso, não tem muito o que fazer. SQ é do prestador de contas. Weird. Data da prestação de contas. Nome de dados, TPS. Muito bem. Beleza, eu já emagreci bastante essa tabela. Então aqui a gente já... vocês podem ver que aqui ó eu selecionei tudo aliás eu uso eu uso ctrl para ficar navegando então ctrl para baixo eu vou até o final até a última linha ctrl para cima eu vou até a primeira linha então isso é uma maneira de você navegar rápido na sua tabela ctrl shift eu estou aplicando uma seleção então é ctrl shift para direita eu seleciono até a última a última a última casa que tem que tem informação. E aí eu dou um Ctrl Shift para baixo, eu selecionei tudo. Aí eu vou abrir uma outra, uma, outra, uma outra tabela aqui e vou colar na segunda linha essas informações dos nossos deputados federais. E aqui eu vou pegar esse pessoal e vou colar aqui. Então, a gente tem aqui o cabeçalho, agora uma, uma tabela nova com o cabeçalho. Pronto. E agora a gente pode jogar fora essa tabela que está muito grande. Porque a gente vai ter que subir outras tabelas. A gente vai usar muito para que ver nesse caso. Tá, então a gente tem aqui os nossos... Os nossos os nossos candidatos. Só que aqui, os, o mesmo candidato, ele está sendo listado várias vezes. Ele recebe, ele recebe em vários momentos da, da campanha dele, ele recebe o fundo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma tabela dinâmica. Tabela dinâmica aqui. Essa, essa primeira parte é bem sofrida, mas depois melhora, eu juro. Valores, eu vou dizer que o valor receita é o valor. As, as linhas, eu vou usar o número do CPF do candidato, tá? porque é o um número que eu tenho certeza que todos eles têm. Aqui, o número do de CPF desses candidatos. Só que eu não, não tenho certeza se está fazendo a soma dos valores. Ele está, né? Vamos ver. Ah, isso aqui ele está entendendo como número mesmo. Então, aqui ele está somando e ele está agregando para cada candidato um valor. Muito bem. Então, aqui a gente tem, de todos os candidatos a deputado federal de por ânimo, a gente tem o quanto que eles receberam de dinheiro público. Vocês já viram que já diminuiu bem, né? Então, eu vou copiar isso aqui tudo. Ah, e anotem também, porque nas, nas tabelas dinâmicas, 16 milhões é o dinheiro total de dinheiro público que está circulando nos, nos candidatos a, a deputada é federal em Roraima, tá? Mas, como essa tabela aqui a gente vai ter que fazer um PROC pro e veja já, eu vou, eu vou criar uma outra a gente colocar ela, tá? Então, a gente tem CPF valor dinheiro público. Nossa, vocês viram que daquela tabela enorme que a gente tirou, a gente já pode até jogar fora essa tabela de nada. Daquela tabela enorme que a gente tirou no começo, a gente chegou a essa tabela aqui, chamada... É uma tabela bem curta, com o dinheiro resumido de todos eles. Ótimo. Beleza, agora vamos para a segunda parte, né? Porque a gente precisa dos votos também desses caras. Então, então, vamos lá. Os votos, a gente, a gente também vai ter um trabalho enorme para fazer, só que nesse caso, se a gente pegar aqui os votos no TSE, a gente vai ter que ficar agregando, é, eles, eles vão sair, acho que por município, e aí a gente vai ter que ficar juntando para saber os votos totais desse candidato, vai ser é uma dor de cabeça. Por isso, a gente vai no CEPESP data e não, e não no TSE. O CPSP Data é o nosso... É o, bom, ele é um amigo nessas horas. Né? Porque ele já vai dar a gente uma tabela já agregada com os votos desses caras. Então, a gente vai lá no site do CPESP Data. Eu estou fazendo exatamente o mesmo caminho aqui com você. Ano 2018, cargo deputado federal. A gente quer agregação regional. A gente quer Brasil. Agregação política. A gente quer candidato. Ou seja, eu quero o voto total desse cara. O máximo que ele teve. É... Acho que é o UF, né? Somente eleitos, não. Voto legenda, voto no nosso é, voto... Se Selecionar as colunas. A gente quer a coluna. Ano não precisa. Número turno não precisa, porque é deputado federal. A gente precisa da UF, porque a gente vai ter que filtrar só os da Roraima. É, o nome macro, blá, blá, blá, a gente precisa da descrição do cargo. Não, a gente não precisa, na verdade, a gente, a gente só precisa do voto e do CPF do candidato. Nesse caso. Acho que nem do single partido a gente precisa, porque tudo isso a gente vai tirar lá da, da coluna de candidato. Quantidade de votos, é só isso que a gente precisa. Acabou vindo sem querer ali um jabutizinho do que eu esqueci de desmarcar, que é o, o número eleitoral do candidato. Olha, ele já dá uma opção de filtro aqui já. Então a gente coloca RL. De deixa eu tirar esse jabutizinho, porque ele vai atrapalhar a gente. Então a gente tem... Aqui. CPF dos candidatos, a deputado, a deputado federal, a quantidade de votos que eles tiveram. São bem poucos aqui, então a gente vai pegar esse CSV. Ou seja, baixando do CPSP data, a gente está evitando toda aquela parte dolorosa que a gente fez para conseguir a prestação de contas. A prestação de contas, eu fui pegar direto no site do TSE, porque eu não tenho certeza se o de Data tem a prestação de contas no seu sistema. Base de dados, TSE, votos. Esses são os votos, né? Isso. Baixamos. E aí a gente volta na nossa planilha. Abre uma outra, uma outra página e vamos importar. Depois que vai chegar a parte legal, a primeira parte, a parte mais difícil de jornalismo de dados, é você arrumar os dados que você precisa. Mas depois fica bem mais interessante. Então, votos. Deputado Federal 2018. A gente tem que torcer para estar todo mundo aqui. Que a, gente não, a gente não tenha cometido nenhum erro no caminho. Se alguém percebeu um erro, por favor, me avise. Eu acho que é a ponto e vírgula que o CPSP usa, não tenho certeza. Vamos ver. Ops, é vírgula. Ó, porque aqui a gente percebe, ó, tá? vírgula e aí a. a entre aspas, né? Então, o separador aqui só, só pode ser a vírgula. Então, a gente vai acertar agora. Vamos importar por cima dessa mesmo. E agora ela importa bem rápido, porque ela é pequenininha, ela está bem, tá bem agregadinha. Então, ela está agregada no, no nível que a gente precisa. Então, substituir a página atual, vírgula. Por que, que eu tô, estou tô mandando ele não converter por, os números em... em... Por que, que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que o CPF, ele entenda como texto. Ele não pode entender como número, porque e se ele entender como número, ele vai apagar o algarismo se o CPF começar com zero e a gente não vai conseguir fazer o PROC V direito. Então é por isso que ele precisa entender como o texto. A gente está tendo alguns candidatos aqui que estão sem CPF. É. Quando, é é quanto a isso não tem cura, tá? É um caso, é um caso de, de, de uma tabela em que está faltando dados. Eu não sei o que porque acontece isso. Se é um erro do CPSP Data, Aqui ele está entendendo. ó, Vocês estão percebendo que eu tentei ordenar e ele está percebendo como texto, porque a, a gente a gente mandou importar dessa forma. Então a gente vai dizer para ele que são números. Como o voto não tem após a vírgula, agora ele vai conseguir ordenar. A gente quer classificar página. Isso. Então a gente tem os candidatos pelos seus votos. Beleza. Esses candidatos que não tem é, realmente, esses candidatos que não tem, não tem jeito, né? Se não tem, não tem. Nossa, bastante gente não tem. Cecília? CP... Oi? Deixa eu te perguntar, seria uma opção fazer pelo sequencial do candidato? O CPSP tem isso, né? O tem, sim. Ah, a gente pode fazer isso agora. Voltar para a consulta. Só para te avisar, temos 15 minutos, viu? Ah, desculpa. <risos> O CPF do candidato, o sequencial do candidato. Pronto. Acho que assim é melhor. É, porque a parte mais interessante essa parte do final, em que a gente, em que a gente consegue... Em que a gente vai para a análise, cria o índice e ordena, e aí pega as laranjáveis, entendeu? Mas até chegar nessa... Nesse, é como se fosse uma montanha, que, um castelo de cartas que você vai construindo. O, mais, o momento mais interessante da sua análise é quando você coloca o último triângulo de, ca, de, castelo, de, de castelo de cartas, em que você, que você realmente tem a sensação da vitória. E tudo pode dar errado até você chegar lá. <risos> Entretanto, ele, ele nem demora muito tempo de fazer. Só que até chegar nele é que demora muito tempo. Então a gente volta aqui para o nosso. Ai, como é que eu chego lá? Então a gente vai A gente vai fazer a terceira importação aqui Mas a gente vai importar direito então, Vamos lá, upload A gente vai ter que re acabar repetindo alguns passos aqui Pronto Mas a gente já tem os votos A gente já tem A gente vai, vai, vai, vai substituir Essa página atual vírgula, não, importar CPF do candidato. Aqui. Aqui a gente quer um. Um número. Isso. Bom, eu nem vou ordenar nem nada, porque a gente já, já viu anteriormente. Essa aqui é a nossa tabela de votos, tá? Aqui a gente vai fazer alguns PROCVIS. Então, por exemplo, a gente tem. A gente vai fazer uma. Ai, como é, você, Vocês lembram como é que. Ah, eu vou ter que importar a tabela de candidatos, não tem jeito. Importar. Importar. Ela, ah, ela é menor, aliás. Tudo bem. Ela vai dar certo. SE Candidatos. Candidatos 2018. Candidatos RR 2018. Aqui, tá, pessoal? É, consulta Candy 2018. Roraima. A gente vai subir essa tabela que a gente já tinha baixado. Vai colocar vírgula, vai colocar não. A gente vai substituir essa página atual. Importar. Ops, é ponto e vírgula, eu esqueci. E o TSE tem um divisor de ponto e vírgula. Então, eu vou ter que repetir essa etapa. Uh, RR. Não. Vírgula. Substituir a página atual. Aqui, nesse caso, a gente vai ter uma linha para cada candidato. Então, a gente tem. Acho que eu errei. Eu errei de novo, desculpa. Era ponto e vírgula que tinha que clicar. R, esses Esses... Erros, eles, eles são assim mesmo. O jornal de dados é um grande tentativa e erro. Então, você está sempre fazendo, adicionando uma nova, uma nova, uma nova pilha na sua, no seu castelo de cartas. E vendo se você acertou e se você conseguiu. Pronto, aqui. Aqui a gente só quer o nome do candidato. Deixa só o nome do, do, de urna. É, a gente quer... Nossa, a gente vai ter que apagar muita, muita coisa aqui. Então, vamos lá. Situação candidato dá... sim, deferido. A gente só quer... Eleição ordinária, código de eleição, eleição estadual, código, cargo, deputado... Ah, a gente vai ter que fazer uns filtros agora. Congelar uma linha tem que fazer alguns filtros então a gente vai clicar aqui filtro e a gente precisa jogar fora o candidato a governo esse pessoal todo então a gente vai a gente vai pegar aqui a gente vai deixar só o deputado federal é... apto apto a gente só quer os aptos deferido coligação partido Vamos lá, agora, agora que a gente começa a excluir todo mundo. Nome partido. Vamos lá. O F de nascimento, código de município. A gente só precisa é melhor, assim, para a gente não perder tempo de ficar deletando, a gente vai criar uma nova, uma nova, uma nova coluna e a gente, só, a gente só vai pegar as informações que a gente quer, melhor. Deputado federal, a gente quer o SQ candidato, o nome do candidato. Eu estou segurando o CTRL, tá, para selecionar a coluna. O número do CPF do candidato. E a gente quer também o partido. Partido desse candidato. Só isso, né? Ah, a gente quer também o sexo dele. Por quê? Porque a gente quer pegar as laranjas mulheres. Selecionando essas colunas, Ctrl C. A gente cola tudo aqui na segunda linha. Opa! Não, na primeira linha, porque veio com... Pronto. agora a gente não precisa mais daquela tabela lá. Eu não vou excluir, porque se a gente errar alguma coisa, a gente, a gente volta. Então, então, muito bem, a gente chegou onde a gente queria. A gente queria os candidatos, o fundão que é o valor do dinheiro público que eles têm e os votos. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? Agora que agora a gente chegou no segundo andar do nosso castelo de cartas e agora que a gente vai conseguir fazer o que a gente quer. Como que era a fórmula do PROC V? É. Acho que no, no Google Sheets acho que é VLOOKUP o PROC V, tá? Mas a, a lógica é a mesma. Então, eu quero... Ele quer procurar o sequencial do candidato na tabela fundão. Então, é candidatos A, dois pontos B. Isso. Ou seja, aqui, ó, ele até mudou de cor. Ele ficou roxinho porque ele pegou esse intervalo. Candidatos A, 2.B. E a gente quer a segunda coluna. A B, então, a gente quer dois A gente quer estritamente o sequencial. Então, a gente quer false. Só que aí é, é CPF. pegou sequencial e um CPF no outro. Correto. Então... Vamos voltar aqui. Candidatos. A gente pegou o CPF, né? A gente quer o C, então. A gente quer o C2. Na tabela fundão, que a gente quer que ele procure. A, B, 2 e false. Opa, ele não está encontrando. Você viu que ele está encontrando alguns valores e outros não, se vocês perceberem aqui. Bom, isso acontece. A gente não tem, a gente não vai ter controle de tudo isso aí. Porque a gente viu lá, porque vários estão faltando no número do CPF, etc. No fundão, né? A gente... E a gente precisa também dos votos. Os votos, ó, oh, você, você, vendo, você vendo, né, mesmo a gente pegando o sequencial do candidato, teve gente que ficou sem os dois, ou seja, algum problema ou no TSE ou na forma como o CPESP está trabalhando esses dados. Então, a gente, vai, a gente vai ter alguns candidatos que a gente não vai conseguir informação. Mas tudo bem. Então, eu vou chamar isso aqui de fundão. Isso aqui eu vou chamar de votos. Agora a gente vai para um segundo para que ver, V, look up. A gente quer sequenciar o candidato. A. Não, é isso, tá? A, dois. Dois pontos. A gente quer, no intervalo que a gente quer, a gente coloca essa aspasinhas de uma perninha só. Escreve o nome da tabela, votos. É por isso que também é importante você colocar nomes simples para suas abas, porque isso facilita muito a sua vida. Você coloca uma formação e aí você coloca o intervalo todo que você quer. Então, B, dois pontos, porque ele precisa pegar o sequencial candidato ali, e D, que é onde a gente vai achar os votos ali. Dá outro ponto e vírgula, coloca três, porque a terceira coluna dentro desse intervalo roxinho que vocês estão vendo aqui, e aí coloca falso. Muito bem. Agora que começa a brincadeira. Ah, ele achou. Olha só. Esse candidato teve tantos mil votos. Agora que começa a brincadeira. É, eu não gosto muito de, de trabalhar com tabelas que tem um belo cup acontecendo, porque isso pode, isso pode deixar ele um pouco confuso. Então, eu geralmente copio essa tabela, colo ela em outro lugar, colando os valores. Ou seja, eu colo sem as fórmulas para ter uma tabela estática na minha mão para conseguir trabalhar. Então, a gente está criando aqui a nossa sexta tabela. Agora sim, a gente vai para as laranjadas. É agora que a brincadeira começa. As nossas laranjadas. Então, aqui, a gente já está com uma análise de dados já bem longa e comprida. Mas tudo bem. Então, qual é o critério que a gente vai usar para conseguir achar quem são os candidatos laranjáveis? Gente com pouco voto e com muito dinheiro. Então, o que a gente quer? Aqui. Então, a gente vai criar um, uma, uma coluna chamada custo-voto. O custo-voto, o que é o custo-voto? É o quanto de dinheiro que a pessoa gastou por voto. Ou seja, o tanto de dinheiro... Que a pessoa gastou, que a pessoa colocou, por dividido pelo número de votos que ela teve. Obviamente, esse cara aqui não vai dar nada, porque ele, a gente não tem o valor dele do dinheiro. Mas a gente tem os outros e a vida vai ter que seguir dessa forma. Então, opa, vocês viram que, tirando esses NAs que surgem a nossa vida, a gente está vendo já que a gente já tem um pessoal com os custos de voto bem grande. Então, por que a gente não ordena agora? E aqui que a nossa análise começa a ficar interessante Então, depois de construir Todo esse castelo de cartas você, A gente chega no último Que são onde As coisas mais simples que vão chegar Na informação que a gente quer Então, posso ficar opa, é Ele vai sujar Porque esse pessoal não vai ter voto Etc Mas, opa, a gente achou Uma candidata aqui Do PSB, doutora Ângela que ela é do PSB, é uma mulher, ela recebeu 60 mil reais de fundo eleitoral e de fundo partidário, ou seja, de origem pública, e teve só 25 votos essa mulher. Ou seja, ela teve um custo de campanha de mais ou menos 2 mil para cada, cada voto que ela recebeu. Imagina você vender o seu voto por esse valor? Acho que muita gente aceitaria. E o segundo lugar já vai para os 800. Aliás, eu vou até diminuir aqui, porque acho que só interessa os reais, né? Do custo do voto. A gente vai deixar os dois aqui. Pronto. Aí fica mais, fica mais tabulado. Então, aqui a gente já tem que a nossa primeira suspeita de ser laranja. Opa, tem um pessoal falando aqui. O VeloCup é na versão em inglês. Sim. É uma procura vertical, isso mesmo. Isso mesmo, pessoal. Em cada, em cada programa vai ter um nome diferente. Eu aprendi como Velo Cup, depois a gente tem como o Proc V, mas a lógica deles é a mesma. Então, a gente tem... Se eu fosse uma, uma jornalista de Roraima, a primeira pessoa que eu desconfiar de ser laranja é essa, é essa mulher aqui do PSB. Vocês podem perceber que tem um certo padrão que a maioria desse pessoal que está no topo ou seja, do pessoal que mais gastou com voto, são mulheres. E aí você começa a ver que os homens começam a aparecer com mais frequência aqui para baixo. Ou seja, esses são os candidatos mais competitivos, que tiveram suas campanhas mais baratas, etc. E se algum, muitos se elegeram. E aqui em cima vocês têm as candidaturas que predominam as, as femininas. Ou seja, é um estado que está tendo... A gente se, se, se sente um cheiro de laranja aí. Então eu começaria, tudo isso a gente fez para começar a nossa reportagem de verdade. Quer dizer, a gente vai começar a nossa reportagem, a gente vai começar uma outra apuração agora. A gente vai investigar, mas aí fica aí para os jornalistas de, de Roraima que estiverem na nossa live. Que essas três figuras aqui, essas ou cinco, não sei, aí você escolhe o, o seu critério. Mas essas quatro mulheres aqui, eu iria atrás delas pegaria mais informações sobre elas, iria lá no Divulgacande, quem são as empresas, quem são os doadores, elas transferiram esse dinheiro de fundo eleitoral para outros candidatos? Se sim, quais? Sabe? Porque isso aqui pode ser uma rede de candidatas laranja. Certo? Essa é a lógica. A mesma lógica para Minas Gerais. Só que Minas Gerais sim. tem aquele problema de ser muito, de ser um estado muito maior. Dúvidas? Sobre a procura de candidatos laranjáveis, eu, eu sei que muitos têm lágrimas, é doloroso, não é uma apuração fácil, tanto que quem fez, fez por fonte e depois fizeram por dados e foi um grande furo na época. E eu acho que tem muito furo ainda de laranjável para ser dado. Tem muita coisa de 2018 para a gente dar na imprensa. Ô Cecília, Oi. maravilha, obrigado. É, Infelizmente, infel não temos mais tempo para dúvida. Hoje é, eu fiz o um tempo travado, hein? É, hoje encerrou, estourou três minutos só. É, <risos> mas está ótimo. É, Cecília, quero te agradecer mais uma vez pela aula. Uhum. É, eu acho que mostrou, deixou claro é, o caminho tortuoso que às vezes a gente tem que seguir, né? mas que é necessário né? suar, suar aí para chegar às vezes na nas informações que a gente quer. Era um desafio, de, de fato, bem é, bem desafiador, né bem complexo de, de resolver. É, de todo modo, a gente vai deixar, a Cecília vai preparar aí o, o gabarito, né essa lista é para Minas Gerais, é para quem conseguir passar pelo desafio fazendo Minas, seja é, usando o Google é Sims, mais de repente tendo aquela paciência né para guardar o Google Sheets ou enfim ou em algum Sim. outro software local ou usando a o SQL, SQL que a, a partir do próximo do próximo módulo é, a gente já entra com SQL vai e, e isso fica mais simples de de, de resolver eu vou então, preparar o gabarito então com a SQL é, eu acho que a gente pode deixar, a gente ah, provavelmente beleza. vai deixar uma lista como essa, assim, quais são os o custo uhum. de voto de Minas. Acho que ficaria uhum. já legal para quem for fazer exatamente esse caminho ah, que tá, você direto. ensinou. Ah, tá, Beleza. Isso. E aí, é isso, pessoal. Ah, lembrando que os vídeos da, da, do terceiro módulo já começam a entrar no máximo amanhã. É... E, então é isso, obrigado a todos, boa noite e nos vemos na semana que vem, então a partir de agora, sempre às terças-feiras, 19 horas, o horário não muda mais, tá ok? Tchau, tchau pessoal, boa noite, quem tiver dúvida me manda no chat lá do Escola de Dados e a gente responde por lá, tá certo? Tchau, tchau! Massa, valeu Cecília, obrigado, boa noite pessoal, tchau, tchau! Boa noite!